Olá, estou gravando este áudio este vídeo para te fazer um convite muito poderoso. No dia 20 de março, nós estamos promovendo um encontro de dois grandes jovens que são referências no Brasil. Um deles é o Felipe Borba, uma grande referência na área de desenvolvimento humano, um coaching. E também estamos trazendo Beto Carvalho, um jovem de apenas 29 anos, que tem resultados, que tem alcançado resultados incríveis e extraordinários, possui micro franquias em todos os continentes do planeta e está tá vindo de São Paulo diretamente aqui para a nossa cidade de Passo Fundo para te ensinar como é que se constrói renda residual, como é que se constrói liberdade em tempos de crise. Confere o recado que eles deixaram aqui nesses vídeos ao lado que eles têm para você. O meu nome é Leandro Fonseca, eu sou graduado em marketing, sou especialista em marketing digital, possuo MBA em gestão estratégica de negócios e também vou estar presente lá para a gente se encontrar, para a gente conversar. Um grande abraço, te encontro dia 20 de março.